Como será o agro em 2030? Será que teremos uma produção de grãos ainda maior? Uma pecuária mais sustentável? Tratores sem operador? Drones? Lavouras trabalhando em integração lavoura-pecuária-floresta? Uma agricultura 100% sustentável? Dobrar a exportação de soja? ser autossuficiente em trigo usar pragas para combater pragas com o avanço dos biológicos quem sabe controlar o clima essas e outras questões estavam disponíveis em um evento especial pela primeira vez o 17º agrimar que foi realizado de forma virtual e reuniu um time de especialistas para traçar os objetivos e oportunidades do agro na década. Importantes nomes do agronegócio trataram de temas em um ano atípico. Reunimos as condições que os outros países é, eles não reúnem essas condições de forma é, harmônica como nós temos. Né? A tecnologia para a produção que nós desenvolvemos estão aí já está num patamar bastante elevado e podemos melhorar, claro. As é, questões climáticas solo, água, luz, temperatura, tudo isso aí o Brasil também tem né é, uma condição bastante privilegiada. O painel tratou de pesquisa, comércio internacional, os desafios do desempenho do agro na balança comercial e a tão sonhada agricultura de baixo carbono na economia sustentável. A nossa visão para a agricultura brasileira para esses próximos 10 a, a anos, a Embrapa ela tem, ao longo da sua na trajetória, é, contribuído né, nessas últimas cinco décadas para o desenvolvimento competitivo e sustentável é, do agro-brasileiro. Um ano muito bom. Agora, todo mundo ganhou ou não? De jeito nenhum. Eu acho que a gente não deve sair numa visão otimista, excessiva, dizendo que ah, o Brasil é o maior do mundo, é o campeão, é o, é o, é o rei, vamos dobrar em 10 anos, vamos não sei o quê e tal, nós temos dificuldades pela frente. A primeira dificuldade que aparece esse ano é o seguinte, foi bom para quem exportou, mas está sendo muito ruim para quem compra insumo aqui dentro, certo? Vamos, vamos falar a verdade, quer dizer, o preço da soja e do milho é uma cruz hoje em cima de quem produz suínos e aves, por exemplo. Nós temos plenas condições de aumentar a área com grãos, que esse ano a Conab estima aí em 67 milhões de toneladas, eu acho que vai bater 70. É plantar soja, o milho verão, depois entrar com o algodão, entrar com o milho, a chamada safrinha, é, feijão, trigo, o que for. E agora a gente tem uma terceira safra, que é o carbono. Né? Esse é um dos grandes pontos de mudança. Da, do agro global, mas particularmente do agro brasileiro.